GET OUT OF THE ROAD! What are you doing? What the hell? What are you doing? What the hell? Are you okay? Hello? Oh. What the hell? What the hell? Imagens perturbadoras de um exorcismo gravado na Índia. Aqui vemos um líder muçulmano tratando de um endemoniado que apresenta um comportamento bizarro. Realmente parece que não é ele que está no controle do próprio corpo. <risos> Sala Marmotri, cara, em pane. Ah, bom, bom, bom, bom, bom, Marcelo, Maruca, Maruca, Maruca, Marta, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Mara, Agora um caso sinistro que foi captado por câmeras de monitoramento de velocidade em uma estrada norte-americana. Durante a passagem de vários carros, vemos um vulto negro atravessando a rua. Imagens registradas em uma comunidade da Rocinha no Rio de Janeiro. Uma câmera de segurança do crime organizado registrou a repentina aparição em um ser obscuro vagando de quatro e rastejando por uma rua em plena madrugada. Seria isso um demônio? Uma bruxa? Um animal? Bom, deixe a sua opinião nos comentários. O vídeo que se segue foi gravado em um parque de diversões. Prestem bastante atenção nessas imagens, em especial na mulher que está sentada no canto do brinquedo. Misteriosamente ela se transfigurou em um demônio sem ninguém perceber. O mais bizarro é que ela muda de roupa. Aqui temos mais um daqueles vídeos gravados enquanto se dirige em uma estrada deserta e obscura. Olha aí, o que aconteceu para não fazer isso? Não, papai, é um -se que é isso. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que é? que é? Como é é? que é? é? que é? é? que é? é? que é? E no meio do caminho, o motorista bateu de frente com uma dupla estranha andando no meio da escuridão e no centro da rua. O nicaraguense Roberto Fernando ficou desconfiado após ouvir sonhos de passos em seu quintal. Então, ele saiu para fora a fim de investigar. Nada foi visto, mas o barulho ainda eco... Mas o barulho ainda ecoava, e ele ficava cada vez mais assustado e preocupado. <risos> quando de repente uma estranha criatura surgiu diante de seus olhos e correu atrás dele como se quisesse agarrá-lo. Nas imagens, vemos um ser magro, podre, com a pele pegajosa e com um rosto horroroso semelhante a de um alienígena. Sim, ao que tudo indica, e se as imagens forem reais, é de fato um extraterrestre. Este caso foi registrado pelo canal Horror Adventure. Durante a exploração de uma casa abandonada na Síria, uma série de eventos estranhos foram flagrados. Ferrari? بسم الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله لا اله الا الله اقرأ بكلمات الله التامات من شر ما خلق حصنت نفسي بلا اله الا الله كلمات الله التامات من شر ما خلق لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم حسنت نفسي بلا اله الا الله اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما لا الله بسم الله الرحمن الرحيم لا لا لا لا لا لا لا بسم الله لا الله أقول بكلمات الله التام مات من شر ما خلط كده يا جماعة الخير بسم الله الرحمن الرحيم أقول بكلمات الله التام مات من شر ما خلط